Minha chupeta, eu vou querer, tá na hora de parar de esconder. Minha chupeta, esse me dá, tá na hora de parar de me enganar. Minha chupeta, eu vou querer, tá na hora de parar de me esconder. Minha chupeta, vê se me dá, tá na hora de parar de me enganar. Acho